A história que eu vou contar aconteceu de verdade. Foi na época em que eu precisei cercar uma área para colocar minha criação de ovelhas. Meu nome é Elisa, e essa aí sou eu, conferindo a tela que eu comprei para fazer o cercado. O problema era saber como cercar a maior área possível com os 80 metros de tela que eu tinha. Fiquei imaginando se fazia um cercado triangular, quadrado, retangular. Pensei até em fazer uma figura assim, toda diferente. O importante era que do lado de dentro tivesse o maior espaço possível para minha criação de ovelhas. Foi aí que a assombração apareceu. Ela chamava Dido e disse que era uma princesa fenícia. A princesa Dido, também conhecida como Elisa, é personagem do épico Eneida, escrito pelo poeta Virgílio no século I a.C. A obra conta a saga de Eneias, que foi o ancestral do povo romano. Segundo a lenda, depois do assassinato do seu marido, Dido precisou fugir com vários seguidores para fundar uma nova cidade. Ao encontrar o lugar apropriado, ela negociou com o rei Jarbas a compra das terras. Ficou acertado que ela poderia comprar apenas a quantidade de terra que conseguisse cercar usando a pele de um touro. A princesa Dido e seu séquito decidiram, então, cortar a pele em tiras muito finas e depois emendá-las formando uma corda comprida. Assim, eles poderiam cercar uma grande quantidade de terras para a construção da nova cidade. A cidade, fundada por Dido, recebeu o nome de Cartago e ficava no norte da África, na região onde hoje é a Tunísia. Oi, Elisa, acho que eu posso te ajudar. Como você acabou de ver, seu problema é muito parecido com o que eu tive há muitos séculos atrás. Eu tinha uma corda muito fina, feita com as tiras do couro de um boi. E eu precisava cercar a maior área possível com essa corda, para construir a minha nova cidade. Nosso problema é parecido mesmo. Eu tenho 80 metros de tela e quero fazer o maior secado que eu puder. Estou aqui quebrando a cabeça. Muito bem. O perímetro do seu cercado vai ser sempre o mesmo, os 80 metros de tela. Mas, dependendo da figura que você formar com esses 80 metros, a área interna do cercado pode ficar maior ou menor. Vamos começar por esse formato irregular que você pensou. Esse tipo de figura é chamado de polígono não convexo. Ele tem esse nome porque pelo menos um dos seus vértices, que são as quinas da figura, está voltado para dentro não para fora como os outros. Agora, olha só. Se a gente virar esse vértice para fora sem alterar o tamanho dos lados, o perímetro da figura vai continuar o mesmo. Mas a área interna vai aumentar um pouco. É mesmo. Eu vou continuar gastando os mesmos 80 metros de tela que tenho, mas vou ganhar um pouco mais de terreno do lado de dentro do cercado. Mas será essa a minha melhor opção? Bom, Elisa, para você chegar na melhor solução do seu problema, tem uma coisa importante que você precisa saber sobre os polígonos. De todos os polígonos, com o mesmo número de lados e o mesmo perímetro, o polígono regular é o que tem a maior área. Polígono regular eu sei o que é, é aquele que tem todos os lados e todos os ângulos iguais. Que nem o quadrado, por exemplo. Exatamente. Se a gente considerar um quadrado e um retângulo com o mesmo perímetro, vai ver que o quadrado é que tem área maior. Vamos pensar em vários polígonos regulares como possibilidades para o seu cercado, começando pelo quadrado. À medida que aumenta o número de lados da figura, passando pelo pentágono, hexágono, heptágono e assim por diante, a gente percebe que a área também aumenta, mesmo que o perímetro continue o mesmo. Se eu estou entendendo bem, então para um perímetro fixo, quanto maior o número de lados de um polígono regular, maior é a área interna dele. E a figura fica cada vez mais parecida com um círculo. É verdade. E tem mais. A área vai aumentando cada vez menos à medida que ela vai se aproximando da área do círculo. Por exemplo, quando a gente passa de um quadrado para um pentágono, a área aumenta bastante. Agora, se a gente passa de um polígono com 50 lados para um com 60, o aumento não é muito grande. Quer dizer, então, que de todas as figuras com o mesmo perímetro, o círculo é a que tem a maior área possível? E foi assim que você demarcou a área da sua cidade? Fazendo um grande círculo com aquela corda de couro de boi? Essa realmente seria a melhor forma de resolver o problema. Mas acontece que as terras onde eu queria construir a cidade ficavam na beira da praia. Então, deu para fazer um truquezinho. Eu usei o mar como um dos lados do terreno. E como a parte voltada para o mar não precisava ser cercada, a forma final foi um grande semicírculo e assim eu consegui uma área ainda maior. Mas esse é justamente o meu caso. Tem um rio que passa dentro do meu sítio. O rio é como uma linha que divide a figura ao meio, que nem o mar no seu caso. Então, com os meus 80 metros de arame, eu posso contornar a metade de um círculo, que é a figura que possui a maior área para um perímetro fixo. Isso mesmo! Aliás, essa mesma ideia já foi usada muitas vezes ao longo da história. Esse é o mapa de Paris na Idade Média. Naquela época, as cidades tinham muros de proteção. Como construir os muros era caro e trabalhoso, esse era um jeito de cercar toda a cidade com um muro o menos extenso possível. A mesma coisa se repetiu na cidade de Colônia, na Alemanha. E as cidades que não eram banhadas por um rio tinham quase a forma de um círculo, como é o caso de Braga, em Portugal. Puxa, eu nunca pensei que um problema aqui do sítio pudesse ter tanta relação com a matemática. E até com a história de tantos lugares. E de... Do... eu esqueci de um detalhe. Eu só comprei quatro mourões e com isso não dá para fazer uma figura que tenha muitos lados, muito menos um semicírculo. Não se preocupe, o que estava valendo antes, continua valendo nesse caso também. Quer dizer, se usando o rio como divisa você precisava fazer a metade de um círculo para ter a maior área possível, agora o que você tem de fazer é a metade de um polígono regular usando seus quatro mourões. Ah, deixa eu ver então. Dois mourões vão ficar perto da beira do rio e os outros dois afastados. A primeira figura que impossivelmente eu penso fazer é um quadrado, com lados medindo um terço dos 80 metros, já que o outro lado será o próprio rio. Neste caso, a área que vou conseguir cercar é de aproximadamente 711 metros quadrados. Porém, como eu disse, continua valendo o que valia para o círculo. Como o rio é uma linha divisória, a melhor solução seria justamente um retângulo que fosse a metade de um quadrado, com 40 metros no lado maior e 20 metros no lado menor. Puxa, mesmo! Assim eu consigo uma área igual a 800 metros quadrados. Mas, Elisa, existe uma solução melhor ainda. Como a gente já viu, quanto maior o número de lados do polígono regular, maior é a sua área, certo? Então, com os quatro morões que você tem, dá para fazer a metade de um outro polígono regular. Olha só! Se você fizer um hexágono regular e dividi-lo ao meio, também vai usar quatro morões e conseguir uma área ainda maior do que a do meio quadrado. Então está tudo resolvido. Dentro das condições do meu problema, o formato da metade de um hexágono regular é o que vai me dar a maior área para o cercado das minhas ovelhas. Puxa, Dido! Você é uma assombração muito simpática. E me ajudou muito. Obrigada, viu? De nada, Elisa. Foi um prazer.